Nós vamos ver um estudo bíblico em Gênesis, e o objetivo desse estudo é levar você a uma meditação, levar você, confrontar você para que você leia a escritura e você possa ter suas próprias conclusões. É um estudo que traz esclarecimento na palavra em Gênesis, quem são os filhos de Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, eu, eu convido você hoje para nós fazermos um estudo na Palavra de Deus, um estudo Bíblia e Teologia, esse é um, é um assunto que chama a atenção. Muitas pessoas leem a Escritura e às vezes não têm o entendimento necessário para compreender algumas coisas ah, muitos se perguntam quem eram os habitantes de Nod quem eram os descendentes de Adão e Eva e uma pergunta também que fica muito muitos não conseguem responder é quem são os filhos de Deus em Gênesis 6 essa pergunta é uma pergunta que fica é, na cabeça de muita gente. Muita gente mesmo. Não é pouca não. Muita gente é, pergunta. E essas pessoas que perguntam, elas perguntam assim. Quem era o filho de Deus em Gênesis 6? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 6 para que nós é, fazer uma meditação. Né? A, a interpretação de Gênesis 6, de 1 a 4, se você lê ela de 1 a 4, é, fala sobre a multiplicação e a corrupção do gênero humano. Se você lê na sua Bíblia, é, Gênesis 6, do versículo 1 ao 4,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 Ora, naquele tempo havia gigantes na terra Também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens Os quais lhe deram filhos Esses foram valentes varões de renome na antiguidade Então veja que no capítulo 6, no verso 1 a 4 Há uma controvérsia muito difícil de Muita gente não consegue, não entende, não compreende. É, o, o debate, na verdade, se concentra na expressão filho de Deus. Quem são eles? A questão crucial no desrespeito, à expressão, refere-se a seres humanos ou a seres espirituais, isto é, a demônios. Essa é a, a dúvida, é a pergunta que as pessoas ficam perguntando. É, filho de Deus, quem é ele? São homens, são seres humanos ou seres espirituais? O que, que a, a Bíblia diz? É, ela diz, como se foram multiplicando os homens da terra, eles nasceram filhas, vendo o filho de Deus, que as filhas dos homens eram formosas,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 Presta atenção nesse detalhe. Naquele tempo havia gigantes na terra. Possuíram as filhas dos homens. Ó, os filhos de Deus possuíram a filha dos homens, as quais lhe deram filhos, e esses foram valentes, valentes, varões de renome na antiguidade. Vamos interpretar o texto bíblico. É, os filhos de Deus, quem eram eles? Vamos aprender com o Espírito Santo. A primeira opção para você reconhecer, lá em Gênesis 5 em diante, do 6 em diante, você pega a sua Bíblia e leia. A primeira opção é, um ponto de vista é que os filhos de Deus seriam descendentes de sete. É, nessa interpretação os descendentes piedosos de sete ficaram intoxicados pela beleza das mulheres descendentes de Caim casando-se então com aquelas que rejeitaram a Deus levando a uma maior perversidade o primeiro ponto que nós achamos aqui é que os filhos de Deus seriam um descendentes de sete lembra? Adão e Eva teve Caim e Abel Caim Matou Abel E foi embora Lá na frente Deus deu sete Um outro filho para Adão e Eva e, e os descendentes de sete o, o que as pessoas não entendem Eles perguntam Mas quem que morava lá na terra de Nod É simples você entender isso A Bíblia diz que Adão e Eva tiveram filhos e filhas Não poucos tiveram muitos filhos e filhas e eles foram espalhando pela terra formando grupos e note era um desses grupos formado também por filhos de Adão e Eva eram irmãos naturalmente naquele tempo não havia é, gente estranha eram irmãos e irmãs mesmo havia filhos e filhas ali naquela terra o problema é que é, eles se intoxicaram pela beleza, pela beleza das mulheres descendente de Caim. Então veja que havia os descendentes de Sete... e havia também os descendentes de Caim. A coisa começa a esclarecer aí. Sete era, digamos assim, filho de Deus... porque amava a Deus e servia a Deus e andava com Deus... e Caim, que havia matado seu irmão lá atrás se tornou um homem perverso. E naturalmente ele se tornou perverso e ia lá, ele achou uma de suas irmãs lá e se casou e formou família. Enfim. Mas a evidência mais forte para essa posição é encontrada em Gênesis 4, 5. Se você lê Gênesis 4, no versículo 5, pega a sua Bíblia aí e leia. Gênesis capítulo 4 verso 5 Ao passo que Caim de sua oferta não se agradou irou se pois sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante Então veja que ali Caim já estava desagradando a Deus E ele criou uma posteridade ruim Uma posteridade é, perversa Que lá na frente eles se tornariam os cananeus, digamos assim, os homens e mulheres cananeias. É, embora a expressão exata, filho de Deus, não seja usada em relação a ele, caso esta visão seja correta, poderia explicar o que Deus, lá na frente, proibiu os israelitas de se casar com as mulheres cananeias. Lembra dessa proibição? Deus proibiu Israel de ter mulheres lá em Canaã Só podia casar judeu com judeu o que explicaria os descendentes de Sete e os descendentes de Caim. Seriam, digamos, duas famílias espalhadas na terra. Uma deu origem ao povo judeu, enfim, e a outra deu origem aos cananeus e ferizeus e por aí vai. Árabe, por aí vai. A interpretação mais antiga e provavelmente a mais amplamente defendida é que o filho de Deus seja uma interpretação bem mais antiga são anjos caídos isto é, demônios e essa é a interpretação favorita no antigo judaísmo e na igreja primitiva você pode conferir isso lá em é, 1 Pedro 3, 19 e 20 2 Pedro 2 e 4 e Judas capítulo 6 pegue a sua bíblia e leia não fique só ouvindo, leia para você aprender na igreja primitiva. 1 Pedro 3,19 a 20, Segundo Pedro, 2 Pedro 2,4, Judas capítulo 6. Anote e depois leia. A expressão Filho de Deus é claramente usada em outros lugares, em referência às hostes angelicais na corte celestial de Deus. Você pode conferir isso em Jó capítulo 1, verso 6. Capítulo 2, verso 1 E 38, verso 7 Além disso a, a, a, a Bíblia parece Ela contrastar O homem As filhas dos homens com as filhas de Deus Você pode ler Em Gênesis Capítulo 6, de 1 e 2 Capítulo 6 1 e 2 O que, que diz a Bíblia? A corrupção do gênero humano Leia na sua Bíblia Gênesis 6 Como se foram multiplicando os homens da terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que, todas, entre elas, as que mais lhe agradaram. Então, ali o filho de Deus viu a chamada filha dos homens. No entanto, essa posição não é isente de dificuldade. A mais substancial dela é de que anjos caíram e terem relações físicas com mulheres. As escrituras fazem o relato de anjos se envolvendo em atividades humanas, tais como comer. Leia Gênesis capítulo 18, verso 1. Capítulo 18, verso 1 e 2. Capítulo 8. É, Gênesis 1 e 2 Até o 8 Depois você tem o 19 1 uhum. e 5 Certo? Mas certamente relações sexuais Eu passo além Jesus exprimiu um ponto semelhante Em Mateus 22, 30 Porque na ressurreição não casam Nem se dão em casamento São porém como os anjos do céu Em outras palavras Nesse caso os anjos caídos Eram assexuados não, não praticava o sexo por serem seres espirituais. Bom, qual delas é correta? Apesar das dificuldades segundo a interpretação, a evidência aponta ligeiramente a seu favor, principalmente tanto Pedro quanto Judas parecem ter sustentado essa tese. É, em 1 Pedro capítulo 3, 18 e 22 18 a 22 pegue a sua Bíblia e leia. 1 Pedro, capítulo 3, de 18 a 22 é, Pedro refere-se aos espíritos em prisão Os que desobedeceram nos dias de Noé 1 Pedro, capítulo 3, 19 a 20 Embora haja contestação, a palavra espírito Provavelmente se refere a espírito maligno Conforme Mateus, capítulo 8, 16, 12, 45 Lucas 4, 36, 10 e 20 Atos 19, 12 a 16 Anote para você ler depois A ligação desses espíritos com os dias de Noé Aponta fortemente para a Gênesis que Tais espíritos em prisão São anjos caídos e ainda confirmados por passagem semelhantes Lá em 2 Pedro e Judas Em 2 Pedro capítulo 2, do 4 ao 10, por exemplo, o apóstolo cita três exemplos da justiça de Deus no Antigo Testamento. Como advertência aos falsos mestres, primeiro, são os anjos que pecaram, que foram deixados presos com correntes na escuridão, aguardando o julgamento final. Leia lá em 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. O segundo e terceiro exemplo são o dilúvio nos dias de Noé. Você pode ler isso em 2 Pedro, capítulo 2, verso 5, e Gênesis 6.8. E a destruição de Sodoma e Gomorra em 2 Pedro 2,6 e Gênesis 19. É, dado que o segundo e terceiro exemplo não só vem de Gênesis, mas também estão listados em ordem cronológica. Faz sentido ver o primeiro exemplo que também vim de Gênesis. Afinal de contas, Gênesis 6, 1 a 4, vem logo antes da narrativa do nilo Como os anjos são seres espirituais, a referência a Pedro são presos em corrente, não se refere a cadeias físicas, mas sim a uma limitação de sua atividade, provavelmente para impedir de cometer tais perversidades novamente. Tal como Pedro, Judas, fornece três exemplos da justiça de Deus no Antigo Testamento. Ao contrário de Pedro, ele não menciona de novo e não coloca os exemplos em ordem cronológica. Ainda assim, Judas seja é paralelo a Pedro, segundo Pedro 2.4. E uma alusão a Gênesis 6:4. Esses anjos demonstraram orgulho pecaminoso e não guardaram esse estado original... E abandonaram o seu próprio domicílio Agora estão guardados sob trevas Em algemas eterna Para o juiz do grande dia A comparação com os homens De Sodoma e Gomorra em Judas 7 Como Sodoma e Gomorra Havendo-se entregado à prostituição Como aqueles seguindo após outra carne Implica que este foi também O pecado dos anjos em Judas 6 Como isso é possível? Reconhecidamente essas passagens não fornecem uma resposta definitiva sobre como seres espirituais poderiam ter relações sexuais com mulheres. Mas, à luz dos exemplos que vemos no Novo Testamento, parece melhor presumir que esses espíritos malignos tomaram posse dos corpos de homens maus e os usaram para os seus próprios propósitos. Exatamente. É o tal do endemoniado. Os espíritos malignos tomaram os corpos dos endemoniados, homens perversos, e os usaram para sexo. O Novo Testamento nos dá exemplo claro de demônios e do próprio Satanás, ocupando seres humanos e fazendo com que há de maneira medonha. Por exemplo, o endemoniado Gerazeno se comportava de uma forma incontrolável com força sobre é, Leia Marcos capítulo 5, de 1 a 20. Separar as ações do homem das ações dos demônios em tais casos quase impossível Judas também se comportou de uma maneira que o tornou culpado pelo seu pecado embora João deixe claro que Satanás havia entrado nele lembra? Jesus disse da Satanás se referindo a João <coughs> leia em João Evangelho de João capítulo 13 verso 27 e claro, posso estar errado a interpretação dos descendentes de sete pode estar correta afinal, eu creio abertamente que a visão antiga parece estranha aos nossos ouvidos modernos mas isso que parece que Pedro e Judas aceitavam creio que a melhor interpretação de Gênesis 6.1 é essa qualquer que seja a interpretação correta, o ponto principal é nítido a humanidade estava caindo cada vez mais em pecado afastando-se cada vez mais de Deus tá certo? então você vê aí várias opções e a mais antiga dela que mais se defende é que os filhos de Deus são anjos caídos exatamente então você pode observar e prestar atenção e tudo que nós lemos na escritura nós devemos ler na bíblia e procurar o entendimento da bíblia porque se você procurar o entendimento da escritura você nunca será confundido é, peço desculpas pela luz é que a minha luz aqui queimou eu estou com um pouca iluminação tá bom? mas estou gravando esse vídeo porque eu acho muito importante essa discussão sobre Gênesis ela é muito, há muito tempo, há muito tempo que essa discussão vem e os criacionistas defendem uma tese, outro, outro e a confusão é grande. Mas se você ler a escritura com atenção, prestar bastante atenção na escritura, você pode ter certeza que você não será confundido por ninguém. Por que, que é importante você ler a escritura, estudar a escritura? Para que ninguém lá na frente lhe engane. Os chamados falsos profetas vão te ensinar coisas erradas para você. Procure aprender, como eu, lendo a Bíblia. Esteja na palavra de Deus. Não confie no que as pessoas ficam falando para você sobre teologia cristã. Mas aprenda a ler a Bíblia e estudá-la, para que você mesmo tenha suas próprias conclusões. tá certo? Para você ter uma ideia, algumas pessoas é, hereticamente afirmam que existe duas criações, uma anterior e outra após, e causam uma confusão muito grande na mente das pessoas. E lá na frente nós vamos fazer um estudo sobre isso. Eu só quero que você entenda uma coisa. Quando Deus criou os céus e a terra e tudo mais, não havia nenhum homem sobre a terra. Quando Deus formou o primeiro homem, chamado Adão, e mais à frente, fez retirou-lhe uma costela e fez-lhe Eva, então esse casal, Adão e Eva, são os pais de todos os seres humanos. Não existem outros seres humanos, nem antes, e nem depois Não existe seres humanos Antes de Adão e Eva Adão e Eva É o princípio da criação de Deus Depois deles É que veio a descendência Caim e Abel Como nós estudamos agora há pouco Caim matou Abel E na sequência veio o Sete E começou a ser chamado filho de Deus A partir daí Começou-se a adorar a Deus Porque Caim abandonou Deus E ele formou uma descendência perversa e sete formou uma descendência com Deus daí a separação filho de Deus filhas do homem espero que você tenha aprendido e compreendido filhos de Deus são os descendentes de sete que começaram a adorar a Deus novamente e filhos de, do homem são os descendentes de Caim que são pessoas perversas e más até o dia de hoje Deus abençoe você, e antes de sair, dê o seu like, envie esse estudo para Três Irmãos na Fé, para que nós possamos aprender juntos, tá bom? Eu sou o Pastor Arantes, este é o seu canal Orando com o Pastor Arantes. Faça sua inscrição e envie este vídeo para Três Irmãos na Fé. Um abraço, Deus abençoe a todos. Antes de sair...